Olá, seguidores do Espaço Família! Estamos aqui para mais um momento de informações da psicologia para você e sua família. Hoje, a gente vai esclarecer algumas dúvidas, algumas sugestões que o pessoal enviou lá no meu Instagram, pedindo assim, ah, Gisele, fala um pouquinho mais sobre isso, eu tenho dúvida naquilo. Então, a gente vai conversar hoje sobre o tratamento psicológico e a atuação do psicólogo. O que é esse profissional, né? Então, nós, os psicólogos, somos profissionais da saúde mental, onde a gente vai trabalhar aí com dificuldades psicológicas e emocionais do indivíduo. Do comportamento no dia a dia, na sua rotina, com as pessoas, seja na casa, no trabalho, aonde a pessoa perceber dificuldades emocionais e cognitivas em relação a isso. né? Então, a gente programa o um tratamento de uma forma científica, com técnicas, com embasamento para poder auxiliar as pessoas. Aí algumas pessoas perguntam assim, mas só louco vai procurar o psicólogo? Hum, muito um engano nosso esse. A maioria de nós tem dificuldades de socialização, de relacionamento de e temos sentimentos também que nos desagradam, como culpa, medo, uma depressão muito grande, né? essa tristeza profunda. Temos também as pressões do dia a dia, o estresse, várias situações, traumas, né? vivências que a gente teve que nos gerou traumas. E aí, então, todas essas situações que nos geram dificuldade é um motivador para a gente poder procurar um psicólogo. Então, não é para louco, não. Até porque hoje, né, que seria loucura nos dias atuais. Mas é para todos nós que precisamos e queremos, acima de tudo, nos sentir melhor, nos sentir mais confortáveis e mudar um pouco dessa minha prática que não está sendo satisfatória ou não está me trazendo bem-estar. Então, a psicologia, o atendimento psicológico é para a pessoa que deseja fazer esse processo de mudança. E o que, que tem de diferente, então, do psicólogo de conversar com o vizinho, conversar com a outra pessoa? Porque lá você vai para conversar. A diferença é que o psicólogo ele não vai colocar o seu julgamento, a sua avaliação, o seu conselho, da sua vida para o paciente. Ah, para mim deu certo isso. Ah, eu fiz aquele jeito, faça você também. Muito pelo contrário. A gente vai trabalhar com técnicas científicas, com respaldo, para que o próprio indivíduo aprofunde em si, faça suas reflexões, pense sobre as suas experiências e aí ele decida, ele escolha qual é a melhor decisão, qual a melhor forma que ele vai resolver ou lidar com aquela situação. Não é conselho, como o vizinho faz, o parente ou o amigo faz. E... Também é importante a gente lembrar que o tratamento ele é um processo, ele não acontece do dia para a noite, ele não é rápido, né? ele vai variar muito de pessoas para pessoas, umas mais tempo, outras um pouco menos. Mas o que a gente sabe é que ele não é numa única sessão do dia para a noite. Porque lembra lá, sempre comento com meus pacientes lá no consultório, você tem 30 anos, sente crise de ansiedade. Há Desde os 15 anos. Então são 15 anos que você está lá com aquela ansiedade, com aquela angústia, com aquela dificuldade. E aí a gente acha que vai mudar 15 anos em um dia. Não vai acontecer. É um processo. Claro que a gente não vai precisar de mais 15 anos, né? Menos do que isso a gente consegue. Só que é um processo que é o tempo de cada um, a motivação de cada um e o empenho de cada um. Porque isso sim é importante, a pessoa desejar passar pelo processo de mudança e ela ter paciência e ter envolvimento nesse processo, querendo melhorar, querendo mudar. Tá ok? Então hoje eu pude esclarecer um pouquinho aí sobre a atuação do psicólogo, sobre como acontece o tratamento psicológico. Se você tiver alguma sugestão, alguma dúvida e gostaria de saber sobre a psicologia, envia lá no, no direct do meu Instagram, psicóloga Gisele Fuchs, e aí a gente vai poder conversar mais aqui no Espaço Família. Tá ok? Tchau, tchau!